Boa tarde a todos, certo? Então vamos que vamos. Se vocês amam essa cultura, como eu amo essa cultura, grita hip, hip. Se vocês amam essa cultura, como eu amo essa cultura, grita hip, hip. Então se liga nessa fita idiotice Porque malandragem é árduo. eu sou Leonardo Da Vinci. Então você vai se arrepender de ter nascido Porque você é um moleque que tá pagando de louco Sabe por que vai se arrepender de ter nascido Até você vai ser favor da sua mãe fazer aborto você tem que pegar essa visão É coisa que eu digo quando eu tô nessa canção Então se liga mano, que você é o um Mirage Vai perder de mim rimando e com cara de paisagem oh. Seu idiota Eu não gosto da sua cima e acho que ninguém gosta Então você tem que prestar atenção na fita Se caiu de magrela e se quebrou, já te quebro na rima oh. Pode pá então, e aí Mirage, vai deixar? 30 segundos de resposta para a Mirage Vamos que vamos. DJ Mata ele, vai! Bata ele, bata ele. Ah, ah, ah. Por isso mano, meu freestyle Eu logo já prevaleço, minha ideia Tá quebrada, mas mesmo assim eu cresço Então vai vendo, porque tu é um otário Te deixo fragmentado, meu mano Com esse corpo fechado, se Cê tá ligado nas ideias, mais além É hip hop, mano, que contém Só que cê tá ligado que aqui cê não é bacana Arte faço desde pivetinho Na aula de arte, desenhando montanhas Rima mais bacana E ao mesmo tempo, mano, cê nem dorme nessa cama Porque cê tá ligado que eu trago A minha proposta, cê não vai dormir de noite porque se eu tô ficando... Ah, ah, é isso. Eu não entendi o que ele falou. É, mini boy Você entendeu? Sei lá. Mas tá bom. O Jean vai colocar a legenda. Terminou, volta 30 segundos para MRG NRG Violentos. Mata ele, vai! Gosta da minha rima, beleza Só que em questão de batalha Cê nunca será amigo Porque nós é poeta de rua Desde menorzinho fazendo arte Até com lixo Cê tá ligado que o bagulho é mais além Pode falar que você não manda bem porque eu sigo nesses tons falo que não gosta da minha rima, não ligo pra opiniões Por isso que agora cê tá ligado o que eu vou falar Pode falar merda, mas não vai me alterar, tô no equilíbrio Meu mano, cê só se encerra, me encontro no equilíbrio, quando eu <risos> Aí, vai morrer, faz barulho, que esse aqui já era O longo, tá fudido, parceiro Uou, uou, uou Oh, oh, oh. Aí moleque, vou fazer jus ao que eu digo Porque você não entende nada do que eu disse Ele olhou pra minha cara, falou que eu sou corpo fechado E eu sou criativo como se fosse Taíde Então presta atenção aqui nessa fita Porque você não manja, então a gente nebrulha Ele disse até na rima que eu não durmo na minha cama Eu sou bicho papão, eu moro embaixo da sua Pega a visão nessa fita, seu comédia Que pra ganhar de mim você tem que ter estratégia Você não manja nada disso, se fudeu pra ganhar de mim dobre o seu joelho e peça perdão pra Deus oh. porque você não entende nessa parceiro por isso que você tá ligado que não tem vez eu falei pra dobrar o joelho e pedir perdão vou fazer você se abargoar até do que você não fez oh. 45 minutos de freestyle para Killet. finalizado vocês ouviram vocês decidem pela ordem de rima barulho para a MRG oh to para up,